A graça e a paz seja com todos os irmãos que estão nos assistindo E que nós possamos estar com o nosso coração aberto para receber mais uma vez um estudo Que o Senhor tem preparado para as nossas vidas para nos edificar E nos sermos edificados mutuamente E cada um de nós possa com toda a humildade Receber aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas mas antes de nós iniciarmos, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe e nos abra o um entendimento como Ele fez com os discípulos. Senhor nosso Deus, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que verdadeiramente o Espírito Santo nos conduz agora nesse estudo. Prepare os nossos corações, Senhor, para receber aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas. E que nós possamos estar abertos e receptivos ao falar da Tua Palavra. E possamos, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que nós necessitamos para compreender as Escrituras, compreender aquilo que Tu tens já de antemão preparado para as nossas vidas. E louvamos a Ti, Senhor, por esse momento que Tu nos concedes. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amados irmãos, mais uma vez num estudo, hum, não tenho pregação preparada e não recebo uma pregação para passar para os irmãos mas tem algo que nós precisamos entender a todos os dias em cada culto em cada reunião Deus tem aberto a sua palavra e aqueles que têm ouvidos para ouvir, olhos para ver vão se aperceber daquilo que Deus está fazendo e falando aos nossos ouvidos e muitas vezes nós passamos desapercebidos e não entendemos aquilo que Deus está fazendo no subjetivo. Eu creio que os irmãos lembram do culto da quarta-feira. Deus falou muito comigo. E eu quero continuar um assunto que foi iniciado na quarta-feira. Eu particularmente sou um estudioso de profecia. Amo escatologia e profecias, porque é ali que Deus fala todas as coisas para as nossas vidas, porque como já foi falado da outra vez, Deus não faz coisa alguma sem antes avisar pelos seus profetas aquilo que Ele vai fazer. Então, se eu quero saber o que, que Deus vai fazer, eu tenho que conhecer a palavra liberada através dos profetas. Na quarta-feira, eu creio que todos aqueles que estavam presentes e todos aqueles que estavam que ouviram a ministração do culto da quarta-feira, alguns talvez se aperceberam, alguns acharam estranho. Ah. Mas lembra o que o pastor falou? Que todo aquele script que ele tinha preparado para liberar naquele dia, Deus tinha mudado tudo. Ele acabou falando algo completamente diferente do que aquilo que ele tinha preparado. E o que ele falou, o que Deus falou através da vida do pastor, para muitos poderia, pode ter parecido algo extremamente simples, elementar, coisa básica. Mas é aí que está o segredo de tudo aquilo que Deus quer fazer. E quando Deus faz algo desse jeito dessa maneira a gente precisa estar aberto ao falar do Espírito porque nenhum de nós vem aqui, isso já aconteceu comigo, acontece com todos os pastores com todos aqueles que vêm preparados para falar alguma coisa ninguém vem aqui e na hora que sobe aqui muda tudo ah, porque eu decidi mudar tudo irmãos, isso não existe e se por alguma razão Deus mudou, é porque nós temos que estar abertos e atentos àquilo que Deus está falando. E basicamente o que Deus falou? Profecias. A profecia, e o porquê a profecia? E Ele falou, profecia de Isaías é 53, que se cumpriu em Cristo há dois mil anos atrás. Então, setecentos anos antes, de Jesus vir à terra, Deus já havia avisado pelos seus servos, os profetas, aquilo que ele estava preparando. E nós precisamos entender. E enquanto o pastor estava falando aqui, e ele falava uma coisa, João capítulo 10, verso 35, que toda a escritura, ela se cumprirá, ela não falha, a escritura de Deus não falha. E enquanto toda a ministração estava acontecendo, Deus vinha numa avalanche me revelando coisas, me trazendo à memória aquilo que Ele já, já tinha falado e que é importante a igreja se dar conta. Porque muitas vezes nós estamos aqui esperando uma grande revelação do, do pastor, do homem que vem falar aqui. E nos esquecemos daquilo que Deus já falou. E o que nós precisamos relembrar, e eu quero, para introduzir, justamente, hoje nós vamos permanecer no livro de Isaías, que foi, sim, escrito em torno de 700 anos antes de Cristo. E em Isaías 46, verso 9 e 10, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a a minha vontade que confirma a palavra de João que a escritura não pode falhar então ruminando em cima daquilo lá daquilo que foi liberado no culto eu quero trazer mais algumas coisas hoje para os irmãos sobre profecia que é algo que eu gosto sou apaixonado por isso e Deus tem revelado muitas coisas sobre os nossos dias porque, como também foi falado, existem muitas profecias já cumpridas. Existem algumas em fase de cumprimento. E existem outras tantas que ainda falta se cumprir. E hoje, em que ponto nós estamos? E para isso, eu quero rapidamente abrir Isaías, capítulo 11. Nós vamos viajar um pouquinho por Isaías, Isaías capítulo 11, tem uma profecia que eu não vou tomar muito tempo, mas que é necessário a gente se ligar a algo que Deus profetizou com aquilo que realmente está acontecendo no mundo diante dos nossos olhos e que muitas vezes, muitas vezes até os crentes, dos ímpios nem se fala, mas até os crentes Não conseguem conectar A palavra de Deus A profecia Com a realidade que está acontecendo E tudo Na palavra de Deus e tudo na profecia Existe o lado espiritual E tem o lado natural Porque sem o lado natural Dificilmente Uma profecia vai se cumprir Então nós temos que saber Conectar essas duas coisas E saber e com isso, teremos a absoluta certeza, porque é impossível qualquer ser humano declarar alguma coisa que 2.700 anos depois se possa cumprir cabalmente. E é isso que nós queremos ver hoje, trazer para os irmãos essa reflexão, para que nunca mais permaneça nenhuma dúvida, até aqueles que entram na igreja, de curioso, para ouvir o que que essa igreja tem para falar, o que que o pastor tem para falar, mas duvidam da palavra de Deus e saem não crendo que a palavra de Deus é a verdade sobre todas as coisas então quando nós temos esse tipo de sinal é impossível é impossível não crer Isaías capítulo 11 verso 15 Resumindo, porque a profecia mesmo começa lá no versículo 11, mas eu quero só me ater no versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o, dividi-lo-á em sete canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandália. Eu creio que os irmãos que buscam conhecer um pouquinho da realidade que está acontecendo ao redor no mundo, já têm consciência, já, têm já sabem da situação do rio Eufrates, que é um rio que banha o, Iraque, o Irã, o Iraque, aqueles países ali, e que tem influência direta no Vale do Megido. E para Apocalipse diz bem claro que as forças do inimigo cruzarão, atravessarão o vale do Megido. Para isso precisam ter o rio Eufrates praticamente seco. E hoje tem lugares lá que existem pontes que você não sabe para que, que existe aquela ponte, porque ela liga lugar, nenhum lugar a lugar algum e debaixo tem vacas pastando, porque não tem mais água. Mas um dia tinha um rio correndo ali. E o Eufrates está é, Confirmado Inclusive a NASA já confirmou O grande problema E aí entra muitas explicações humanas O aquecimento global, etc, etc Só que tem uma coisa É profético Que o Eufrates secará E de que maneira A profecia declara Que o Eufrates secará Será dividido por sete canais E aí que entra o que nós precisamos aprender. Na época, quando Saddam Hussein ainda governava no, no, no Iraque, devido a, ao clima desértico e devido a toda aquela situação parecida com o nosso Nordeste, ele abriu canais de irrigação no rio Eufrates. E o projeto era sete canais de irrigação que iam tirar água do rio Eufrates. A maioria desses, até eu tenho informações, cinco desses canais estão prontos. E, consequentemente, grande parte da água do Eufrates foi desviada. E, dali para baixo, o Eufrates está secando. Então, essa profecia que foi declarada 2.700 anos atrás, está cabalmente se cumprindo diante dos nossos olhos. E não há contestação contra esse fato. Quero entrar numa outra profecia, também de Isaías. Essa muito profunda, que nós precisamos entender. Capítulo 19 de Isaías. Todo o capítulo 19 é uma profecia profecia contra o Egito. Bem, a princípio, nós podemos entender que o Egito seja o mundo. Mas aqui, profeticamente, na realidade, falando, é o Egito mesmo. É o país Egito. E nós temos que entender que todo o capítulo de 25 versículos está dividido, na realidade, em três profecias. O que já se cumpriu, o que está em andamento e o que ainda vai se cumprir sobre o Egito. E é fundamental nós entendermos, para realmente entender o momento que nós estamos vivendo. Volta a falar de novo. Nós estamos falando em avivamento. Mas você já estuda o que, que virá antes do avivamento? E o que, que vai junto, no mesmo momento, junto com o avivamento, o que, que estará acontecendo ao redor no mundo? E é importante nós entendermos aqui. E entender um pouco de história Coisa que hoje é Esquecido em nossas escolas Não se ensina mais história E um povo que não conhece A sua história Não consegue planejar o seu futuro Porque tudo que foi escrito É para o nosso ensino que foi escrito Um povo que desconhece E ignora As coisas do seu passado, da sua história Não tem como planejar Como prever como ter o cuidado de planejar o seu futuro, isso é normal, e por que isso? Porque isso é um plano do inimigo, de deixar as pessoas ignorantes, manipuladas, fora da realidade, e por isso que é tão importante que uma igreja verdadeira que se preocupa com a realidade, não com fantasia, mas com a realidade, nós precisamos entender e compreender e buscar e estudar história. E nessa profecia, diz assim, sentença contra o Egito, eis que o Senhor cavalgando numa nuvem ligeira vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Presta atenção, porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios. Cada um pelejará contra o seu irmão. E cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. Você pode ler isso aqui. Certamente quem já leu a Bíblia passou por cima desse versículo. Mas não conseguiu concatenar isso com a realidade. Do momento e da realidade que é a história que nós vivemos quem conhece um pouco da história do Egito sabe que o ditador presidente Usmini Mubarak governou o Egito por mais de 30 anos e enquanto ele estava presidente ele dominava o Egito porque eh, não podemos falar do Egito sem lembrar o Rio Nilo e o rio Nilo, sabemos, está escrito, é o rio mais longo do mundo. 6.650 quilômetros de comprimento. É maior do que Rio Grande ao norte do país. É extremamente longo. E a Bacia do Nilo é compreendida por 11 países. 11 países. Agora preste atenção. Quando Osim Mubarak foi deposto, ali começou aqueles conflitos. Eu creio que muitos lembram da famosa citação da Praça Chariz, onde os egípcios começaram a resistir e onde deu o conflito dos partidários, desse partidários do, do Mohamed Morsi, que foi o que substituiu. E houve mais de 300 mortes naqueles dias que eles estavam lá então a profecia se cumpriu egípcio contra egípcio irmão contra irmão cidade contra cidade agora quando os aos 82 anos viu que ele não tinha mais como é, contornar a situação difícil que estava vendo o país ele renunciou coisa que muitos deveriam estar fazendo hoje também mas enfim, ele renunciou e um homem chamado Mohamed Morsi assumiu o poder por pouquíssimo tempo, por pouco tempo, ele assumiu o poder em, eu tive que tomar nota de algumas coisinhas aqui, porque são muitas informações. Ele assumiu o poder e presidiu de 30 de abril de 2011 a junho de 2012. Um período muito curto. E quem era esse homem? Mohamed Morsi. Ele foi presidente, líder de um partido chamado Liberdade da Justiça. Revolução da Liberdade e da Justiça. É impressionante como o inimigo, quando ele quer impressionar as pessoas, ele usa títulos e nomes pomposos que podem impressionar, mas que não tem nada de fundo nisso aí. Ele não conseguiu, como o exército já tinha sido praticamente desmantelado e não tinha mais força e poder, ele não conseguiu contornar toda a situação política grave que tinha se, se levantado. E aí se, surgiu aquela situação do, da Praça Chariz. E a primeira parte de, de Isaías que compreende do capítulo, do verso 1 até o verso 4, se cumpriu cabalmente. Aí nós entramos na outra parte da profecia que está em fase de cumprimento. E eu tenho quase certeza que são raros os irmãos... Raros aqueles que leram a Bíblia e que conseguem contenar, concatenar essa profecia com o que, a realidade, com o que está acontecendo. Porque toda profecia precisa um fato real para concretizar a profecia. A profecia não é simplesmente espiritual, ela necessita do lado natural para cumprir a profecia. Havia profecia sobre Jesus, mas Jesus teve que vir em carne e osso para cumprir a profecia. Se Jesus nunca tivesse aparecido, Isaías 53 seria apenas uma, uma profecia, mas nunca teria se cumprido. Mas em Jesus se cumpriu a profecia. E assim, essa parte, preste, preste atenção, do verso 5 de Isaías 19. Secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro e os braços do nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao nilo, junto as suas rebanceiras e tudo que foi semeado junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão suspirarão todos os que lançam azol no rio e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. consternar se os que trabalham no linho fino, na indústria em geral, e os que recebem pano de algodão. Os seus grandes empresários serão esmagados e todos os jornaleiros empregados andarão de alma entristecida. Isso é uma profecia sobre o Egito, sobre o Nilo. E se fala sobre o Nilo, não, está falando sobre o Brasil, está falando sobre o Nilo sobre o Egito. E aí nós temos que entender algumas coisas reais, que não são suposições, são fatos. Como eu já disse, o rio Nilo é o rio mais longo, 6.650 quilômetros ele banha 11 países. No tempo em que Osnimo Barca era o ditador presidente do Egito, como o Egito fica no delta do Nilo, é o último país onde o Nilo desemboca, e todos, qualquer influência, ingerência no Nilo, o Egito sofreria as consequências, ele fez um acordo com todos os países para que absolutamente ninguém e nada pudesse ser feito em relação ao Nilo aonde não houvesse uma concordância total quer dizer, dos 11 países, todos deveriam de concordar para que algo fosse feito em relação ao Nilo e isso impediu muitas situações, muitos países de fazer alguma coisa fazer barragens, fazer hidrelétricas, fazer alguma coisa que fosse interferir no Nilo, porque, obviamente, o Egito não concordaria e aí não seria em unanimidade. Quando Osnui Moubar caiu e Mohamed Morsi assumiu, e depois deu toda aquela situação, a primeira providência que aqueles países fizeram foi um, em 2010 não me recordo bem a data em 2010 fizeram um acordo sobre aquela lei o tratado de Anteb que seria agora determinado por maior por, é, é, por, pela maioria e não mais pela unanimidade então, se a maioria dos países concordasse em fazer uma alteração, mesmo que o Egito não concordasse, isso seria confirmado. E aí começou o problema. Foi projetado, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas quem quiser pesquisar está aberto para qualquer pessoa que queira pesquisar, está aberto isso. Foi projetado a famosa represa de Arrasace, que hoje é mais conhecida pela represa de Renascença, na Etiópia. Se você colocar represa da Etiópia, represa Renascença, vai descobrir toda a história. Obviamente, não esquecendo que a verdade por trás dos fatos a, a, a mídia jamais vai te mostrar. As consequências atrás dos fatos, a mídia não vai te mostrar. Tudo que sempre é colocado é as coisas boas, que não vão impactar ninguém. Mas a realidade por trás do fato, aonde está o grande problema e o cumprimento desta profecia, que você não vai ficar sabendo, se não cavocar por outros meios. Procurar nas profundezas a revelação do que, que isso significa. Ainda... Uma parte dessa profecia Diz que um, O Senhor Entregará No versículo 4, 19, 4 Tinha me deixado isso de lado Entregarei os egípcios Nas mãos de um senhor duro E um rei feroz Os dominará Diz o Senhor dos exércitos Temos que entender que Mohamed Morsi Quem ele era ele era líder-presidente de uma comunidade muçulmana xiita. E ele fundou esse partido que eu mencionei antes, o Partido da Liberdade e da Justiça. E ele entrou, tanto é que ele não ficou muito tempo, ele foi deposto porque o povo do Egito acordou e viu o que estava acontecendo. E praticamente destituiu ele, a força. E esse senhor pode ser tomado como parte dessa profecia que o senhor entregará a um rei feroz porque se ele tivesse permanecido, seria a destruição total do Egito então, essa represa Renascença originalmente ela estava projetada para chamar a barragem um jornalista é, da Universidade Agrícola do Cairo, ele fez uma, um estudo e uma severíssima advertência e ele coloca a barragem catastrófica da Etiópia. E por que, que seria catastrófico para o Egito? Nós temos que entender uma coisa, originalmente quando eles projetaram essa barragem, ela estava projetada para 14 bilhões de metros cúbicos de água, uma barragem pequena, Apenas para irrigação. Depois, quando eles conseguiram assinar o Tratado de Anteb, que anulava aquela é, determinação anterior de unanimidade, eles aumentaram essa capacidade dessa barragem para algo. Muito superior. 74 bilhões de metros cúbicos. Este aumento da capacidade. Está além de qualquer parâmetro de segurança. Os engenheiros declaram assim com toda a convicção. Não é uma questão de se. Mas é uma questão de quando. Essas barragens vão ruir. E o projeto não é apenas uma barragem, o projeto é três barragens. Por que, que é importante você pode dizer assim, mas o que eu tenho que ver com isso? Não é um fato que está acontecendo lá no Egito, não tem nada que ver com isso? Eu penso diferente. Se você não tem nada que ver com isso, por que, que está na palavra? Por que está que registrado na Bíblia que você lê e deve ler e estudar todos os dias? Se está na palavra, é porque tem sim importância extrema para mim, para entender, para saber o que, que nós estamos vivendo hoje. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? E isso é fundamental, porque se, se eu achar que isso não tem nenhuma importância para mim, eu vou achar que outras coisas também não têm importância e a Bíblia vai deixar de ter o peso que ela precisa ter e aí que está o perigo, e é isso que o inimigo não quer que você entenda porque entenda Paulo declarou bem claro tudo que foi escrito é para nosso ensino que foi escrito e se isso foi escrito, é para que nós possamos aprender com esse ensino, Senão não não teria sido escrito, óbvio então esse é um ponto fundamental que nós temos que entender essa barragem ela está sendo, já está, a primeira parte está praticamente concluída. Entenda uma coisa: 11 países, a Etiópia está lá no, no Nilo Azul, no planalto do Nilo, na parte alta. De onde vem 85% das águas do Nilo? Essa barragem, ela foi aumentada em torno de 500% do, do projeto original. Aquela terra é tudo areia, não existe ancoragem suficientemente forte e resistente para colocar a, aquela firmeza, aquela barragem. E para ter uma ideia, os engenheiros dizem que uma barragem para ter uma segurança, a barragem, por exemplo, de Aswan, ela tem uma segurança estimada em 8.0, como nível de segurança dela. Essa barragem da Etiópia é 1.5, ínfima em relação à segurança. Por isso que eles dizem, fatalmente vai acontecer. E o que, que pode acontecer? Como é tudo areia, não há uma base sólida para essa barragem ser firmada e como ela aumentou além da capacidade original, uma terra de areia, uma terra não preparada. Imagine o peso de 74 bilhões de metros cúbicos de água dentro de uma barragem. Imagine o peso que isso representa. Estão prevendo, inclusive, alguns tremores e a terra ceder. A terra não tem firmeza nenhuma, é tudo areia. Pedras podres. E como é que vai resistir? Mais um ponto Fundamental. Como a barragem é tão grande e toda aquela 85% da água do Nilo vem daquela parte de cima e a previsão é que leve dois anos para encher a barragem, significa que aquelas águas por dois anos deixarão de correr até o Egito. Obviamente eles vão permitir passar alguma, alguma percentagem de água, mas não o suficiente. Os, o Egito secarão as águas do Nilo. Está entendendo? Está começando a entender a situação? Como essa barragem, ela tudo vem, é tudo areia. E em pouco tempo será ah, soreada por areia. Já, por isso que o projeto original é de três barragens. Significa que provavelmente... Por seis anos, essas águas deixarão de correr para o Egito. Como a barragem foi superdimensionada além da capacidade de segurança, o grande risco que existe é que haja, tenha início uma, uma, uma infiltração de água por baixo, acabe corroendo de alguma maneira. E como eles dizem, 95% de chance de. Ruir toda a barragem. Não é que 95% de segurança, 95% de chance de ruir. Essa é a previsão dos engenheiros. Aí você diz assim, mas pô, por que esses malucos construíram isso assim mesmo? Exatamente. Para que a profecia se cumpra. Talvez não intencionalmente, eles não têm nem conhecimento disso. Mas para Deus, como está escrito lá na palavra, como foi falado na quarta-feira A palavra não falha A palavra de Deus se cumprirá cabalmente Muitas vezes por meios que nós não entendemos ou talvez não conhecemos E talvez muitas vezes nem aceitemos Mas ela vai se cumprir Então quando a gente tem esse conhecimento essa revelação, nós podemos ter muito mais segurança do que nós, como cristãos, como igreja, podemos viver. Agora faça uma ideia, se essa barragem ruir, a previsão é de que tenha dali para baixo até 18 metros de ondas porque serão bilhões de metros cúbicos. Imagine, por exemplo, aqui Itaipu, num momento para outro ruir. O que, que seria dessas cidades de Itaipu para baixo? Sobraria alguma coisa? Daquelas cidades às margens não sobraria nada? Tudo seria destruído. E o que, que diz aqui? Primeiro, as águas secarão. Os peixes, a água terá, o rio terá mau cheiro, os pescadores não terão mais o que, é, o que pescar. As indústrias irão falir? Sim, porque se você conhece o Egito, sabe que se olhar... Desculpe. Se nós conhecemos o Egito, você vai ver que a única parte verde... Produtiva é as margens do rio Nilo o resto é tudo deserto não tem nada então nós vamos entender que no momento que deixar de ter aquela água do Nilo deixará de ter a parte produtiva e como está escrito na profecia tudo será secará e tudo será destruído nada mais vai sobrar e os egípcios a alma dos egípcios será entristecida, quer dizer mortificada pela situação que eles estarão vivendo e o mundo todo vai ver isso acontecer então nós temos que abrir os nossos olhos e não achar que muitas vezes algo que Deus faça na igreja, algo que Deus fale através de quem vier falar, seja em culto, seja em, em estudo possa ser algo simplesmente supérfluo e descartável quando se trata de profecia Ela vai se cumprir Porque não há nenhuma profecia De Deus Liberada pelos profetas Que caiu no esquecimento Pode levar tempo? Claro que sim Nós estamos agora 2700 anos Desde que essa profecia foi lançada Então nós temos que entender um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. O tempo não existe para Deus. O que é 2.700 anos para Deus? Não é nada. Mas a profecia vai se cumprir, está se cumprindo, ao pé da letra. E como é, é, é, nos traz segurança. Obviamente, eu não vou negar, dá um frio na barriga, dá medo, quando a gente lê uma profecia que é de julgamento. Mas, por outro lado, nos leva a ter uma consciência de conduta, de arrependimento para colocar nossa vida em ordem e para fazer com que nós estejamos, assim como o povo do Egito, o povo de Deus lá no Egito estava livre das pragas, porque lá tinha o selo do sangue do cordeiro, assim nós possamos estar livres disso. E por isso nós precisamos estar sempre atentos e estar conectados com a vontade de Deus. Como? Qual é a vontade de Deus? Aqui na palavra. Tudo Deus já previu. Deus não fará coisa alguma sem antes avisar pelos seus servos os profetas. Você lê isso a primeira vez e acha, é, banal, isso aí, eu já sabia, é? Muitos sabem, de mente mas não de coração. E isso vai fazer muita diferença. <risos> Depois disso, nós vamos ver <coughs> algo muito profundo. Quando isso acontecer, quando vai acontecer, eu não sei. Eu não sei se alguém sabe com, esse, com certeza, mas... Como os próprios engenheiros dizem, não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando, quanto tempo vai levar, talvez aconteça ainda no nosso tempo aqui na terra, ou antes do arrebatamento, ou ainda aconteça depois na grande tribulação, só Deus sabe, mas que vai acontecer é fato, porque está profetizado, foi Deus que falou, não fui eu, não foi o pastor. E quando esse desastre acontecer, o que, que virá depois? Mais uma vez, o Egito será duramente julgado porque todas aquelas cidades na margem do Nilo serão literalmente é, varridas, varridas do mapa. E assim como um dia o Egito foi primeiro economia do mundo na época do povo de Deus, há quatro mil e tantos anos atrás, quando as pirâmides eram construídas, quando todas aquelas cidades luxuosíssimas eram construídas, naquela época o Egito já tinha conhecimento científico que hoje nós temos dificuldade de entender. E Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. As pirâmides estão aí hoje para nos provar todo o conhecimento que o egípcio tinha. E no entanto, qual é que foi o fim? Destruição total, por quê? Porque eles nunca se converteram ao Deus verdadeiro, aquele que Moisés proclamou lá Nunca se converteram a esse Deus, sempre tiveram os seus deuses E todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito foi julgamento sobre algum Deus Todas as dez pragas julgaram um Deus e mesmo assim, até hoje, o Egito não se converteu. Mas, onde abundou o pecado, superabunda a graça. E vai chegar um tempo que, como diz no verso 11, na verdade são Néstios os príncipes de Soã, os sábios conselheiros de Faraó, são conselhos estúpidos. Por isso, Deus vai tornar loucos. Verso 13. Loucos se tornaram os príncipes de Zongan. Enganados estão os príncipes de Mênfis, Fazem errar o Egito. Os que são a pedra de esquina das suas tribos. Mas Deus vai trazer arrependimento. A partir do verso 18 dessa profecia Diz assim Naquele dia haverá cinco cidades Na terra do Egito Que falarão a língua de Canaã E farão juramento ao Senhor dos exércitos Uma delas se chamará Cidade do Sol Então vai chegar Depois de tantas provas Depois de tanta pressão Vai chegar o momento que muitos do Egito Vão se converter ao Deus verdadeiro Muitos chegarão e confessarão o Deus de Jacó. Aquele Deus que Moisés um dia falava lá. Liberta o meu povo, Deus está mandando. E que eles zombaram e nunca aceitaram. Mas devido a todas as pressões, vai ter cinco cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. Quer dizer, qual é a língua de Canaã? A língua de Deus eles vão falar a, a palavra de Deus então quando nós vemos isso nós vamos que para Deus não há impossíveis muitas vezes nós olhamos para situações que não, não tem jeito não tem mais o que fazer estamos perdidos ou vai para o brejo a coisa não, para Deus não há impossível mas o que ele faz é primeiro provar e Levar a juízo todas as coisas que estão fora do padrão. Porque Deus não veio para destruir a humanidade. Quem quer destruir a humanidade é Satanás. Deus veio para transformar e para restaurar todas as coisas. Então isso não é um exemplo para nós aqui no Brasil. Para as nossas vidas aqui que nós estamos vivendo hoje. Vivemos verdadeiras tsunamis políticas. Mas para Deus não há impossíveis. Chegará um momento que Ele vai colocar e vai ter este avivamento gerado pela pressão. Para que verdadeiramente haja uma novidade de vida que o Senhor vai trazer. Porque diz uma coisa ainda em Lucas capítulo 21. Presta atenção. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa, a vossa redenção está próxima. Como é que você vai entender que tudo isso é profético? Que tudo isso está acontecendo não por acaso, mas porque a palavra de Deus diz que assim vai acontecer. E quando nós vemos se cumprindo cabalmente, aí sim, podemos olhar para cima de onde vem o nosso socorro porque ele é fiel para cumprir a sua palavra e ele diz lá, nós lemos no início lá em Isaías 46 vamos rapidinho ali olhar, Isaías 46 que desde o princípio anuncio o que há de acontecer se você quer olhar o, o jornal nacional e saber das novidades, vá para a palavra eu não olho mais notícia de homem, eu olho as notícias daqui da profecia, porque se eu estudo as profecias, elas me mostram aquilo que está diante de nós, e é isso que desejo de coração que todos possamos aprender. Chegou o tempo de levantarmos as nossas cabeças e de nos sentirmos encorajados, pois nosso Redentor está próximo. Qual é a palavra de ordem para esse ano? Coragem. Que possamos nos sentir encorajados, com perseverança, como foi a palavra do ano passado. Sabendo e reconhecendo que Deus não falha, a palavra não falha. Antes cumpre todas as coisas. A palavra lançada, ela cumpre todo o propósito para o qual ela foi lançada. E isso nós precisamos firmar em nosso coração, para podermos perseverar e permanecer firmes diante daquilo que está adiante de nós, porque serão tempos difíceis sim, a palavra diz que nos últimos dias haverá tempo tão difícil que se não fosse abreviado muitos não resistiriam, você quer resistir? Esteja preparado, porque senão não vai resistir. Que nós possamos colocar isso firme no nosso coração. E quando Deus opera um, uma coisa como aconteceu no culto da quarta-feira, você não fique pensando assim, ah, hoje o pastor na verdade ele não sabia mais o que falar, então ele falou que Deus mudou tudo. Não, não é assim. Com absoluta certeza. E eu presto muita atenção nessas coisas. Eu digo uma coisa se tivesse obedecido o script que estava preparado, talvez a profundidade do culto não teria sido o que foi de fato da forma como Deus operou. E é isso que nós temos que entender. Rema não é simplesmente um local que você vai vir e esquentar o banco em dia de culto você precisa abrir os seus olhos, os seus ouvidos, para entender o que Deus fala neste lugar, e abrir o seu coração, para estar preparado, para aquilo que está por vir, que em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, abra teu entendimento, para compreender as escrituras, e saber, que você é um escolhido, mas que também precisa estar preparado, não pela força do braço do homem, mas por aquilo que Deus falou e profetizou sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.